Olá, sou o Tassiano Gonçalves, professor Atuo há cerca de 15 anos no setor público. Atualmente, ocupo a função de professor coordenador do núcleo pedagógico na Diretoria de Ensino de São José dos Campos, realizando formações na área de Biologia, Ciências e Meio Ambiente. A ideia de realizar o projeto Agenda Ambiental da Diretoria de Ensino de São José dos Campos surgiu de uma das inúmeras conversas e reflexões com minha parceira de projetos, a geógrafa Régia e que nós, com o intuito de sermos referência enquanto equipe central eh, e sermos representantes de 77 escolas, eh, optamos por desenvolver inicialmente na nossa casa e para que sejamos referência na questão ambiental. Desta forma surgiu o projeto Agenda Ambiental na Diretoria de Ensino, antes de colocar em prática claro que com o aval da, da, da dirigente regional de ensino, optamos por criar uma comissão gestora da agenda ambiental, composta por profissionais de todos os departamentos da diretoria de ensino e muito diferente de um projeto convencional que vem de maneira unilateral, este é sem sombra de dúvida um dos diferenciais da, da agenda ambiental e que fez com que ele tivesse tanta, tanta repercussão e tanto sucesso que é o fato de ter participação de todos os funcionários. E quando nós optamos em criar uma comissão gestora com representantes de todos os departamentos, nós permitimos que a essência da agenda ambiental da nossa instituição estivesse presente e de uma maneira muito natural, sendo construída por todos os é, funcionários. Após a fase inicial de implantação do projeto, nós tivemos uma série de reuniões para que a gente pudesse amadurecer e construir de maneira participativa a agenda ambiental da diretoria de ensino onde os funcionários puderam trazer as suas ideias e aquilo que muitas vezes é considerado como simplório e que é deixar de lado nós percebemos que foi que foi um diferencial para o projeto e aquele funcionário Começando pela equipe da limpeza, que é tão fundamental no processo de, de uma agenda ambiental, até uh, a, as equipes de liderança sentaram juntos e puderam alinhar de maneira participativa, onde departamentos que muitas vezes têm determinados recursos e outros que faltam alguns recursos, tiveram esse momento de planejamento estratégico integrado. Esse foi um outro ponto muito interessante da, da nossa agenda ambiental para que o projeto alçasse voos e extrapolasse é, os muros da nossa instituição, quando optamos por ouvir a todos, percebemos que um projeto não se constrói é, somente com, com o nosso planejamento, mas, sobretudo, refletindo sobre os nossos erros. É, dizer que, não foi que foi fácil desenvolver o projeto realmente não foi nós iniciamos de uma maneira e ao longo do processo aprendendo com as iniciativas de cada departamento podemos construir e consolidar as melhorias para o projeto da agenda ambiental de uma forma que com a participação de todos construímos e como, como eu disse algo que extrapolou os muros do que de todos as, os planejamentos que fizemos os depoimentos que mais nos chamaram a atenção de alguns funcionários, como, por exemplo, uma pessoa que informou que a partir daquela iniciativa ela levou para a sua casa, não só uma pessoa, mas como várias, que puderam levar iniciativas desenvolvidas ali na diretoria de ensino para suas casas, suas residências. E nós percebemos que o projeto, muito mais do que um projeto pontual, é, se consolidou numa onda em um legado, algumas pessoas chegaram e, e disseram, até com uma certa emoção, Tassiano, obrigado a todos por trazerem um projeto que me fez enxergar que, em, que a minha função enquanto funcionário público vai muito além da função que eu acreditei que era apenas a minha. Eu pude enxergar que a partir de um projeto nós podemos deixar sim um legado para todos, um legado com foco na qualidade de vida. Haja vista que a agenda ambiental traz essa unidade para todos os departamentos e pôde, de uma forma muito natural e colaborativa, construir um projeto que marcou a nossa instituição e eternizou a nossa, o nosso legado na diretoria de ensino. Muito obrigado a todos. Music